Obrigado por ter me assistido, me mano Eu sei que eu mandei bem Você não tava mais longe, fica tranquilo Porque tem outro ano que vem Mas você pode tentar Só que você tá ligado que você vai embora Na verdade você não vai tentar Porque você vai morrer agora Eu não sei tentar, não vou morrer vou eu garanto pra você E eu tenho como eu perder pro um MC Só manda só encher Sabe mais, Você sei que você não aprimora E aqui todo mundo viu Pega o lixo pro ladrão, não Pega os o solução ganhou no Brasil Só que você E não, eu é sou clichê pra caralho. Parabéns, eu também sou clichê pra caramba. Então você pode ver: NBA, do nada, casa NBA, do nada, com SBT Então as coisas aconteceram para mim. No bagulho é fora da parada. E tudo aconteceu, era que aconteça um Parou com cinza jogando a cara. Então vai pra NBA, eu sou inteligente. Lebrão, é respeite o Jamorã na sua frente. E a improvisada, eu sou do meu swag. Porque eu nunca faço sufoco? Olha não tamanho desse desejo e que não te faz fome, não um pouco. Não me te para nessa parada, eu não sou tipo buleches, eu sou rei dessa porra, rei dessa parada. Você não vai tomar topo, não, Você não vai parar. Quando você abre o um olho, eu vou enterrar, porque você é freguês Vendeu sua paz, tô com calor, eu fiz desse, cê ficou pra trás. Eu mando meu som, olha de novo eu mando meu passeio. Respeito, sou não vira na arena é school E tô falando do que, até porque Eu já fecho nessa fita. não tem como você Ganhar de um MC que sempre participa Legal, geral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 Morreu preto e morreu preto, morreu preto, morreu cortando um o e Entenda a diferença, morreu enfraquecido Você um então, é ah, ah, falou que ia chegar lá a minha cabeça ah, Tá ligado agora que eu sou mais forte O bike, seu cabelo já meta de metade Já tá caindo a seis pra eu chegar e fazer um corte Você sabe fazer que aprendeu na sua quebrada. Se você não entende, agora mano, você sonha que nem morreu, ele sai de casa e fala: mãe, tem que cabelo. O lance que ela manda é o cabelo que não. Não, oh Eu cheguei aqui e consegui gritar por nós Demorou, mano, e não pode parar O Cante agora vai apanhar. Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Sabe o Obrigado, agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara, sinceramente a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like agora nossa, que rima fraca Falou do Neto antes Esse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o craque Neto Diz-a, eu não jogo mais Só que eu e sendo anima Só que o cante joga Joga fazendo rima Foda-se o craque Neto Porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Quando Eu tô guimando, eu sou letal Cê sabe que eu faço é guia pé. Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD ah, é Solta o vacilação, porque as crianças estão tá esperando, só que sua rima não Que mentalidade curra, a esperança é você subir aqui e me dar uma surra coisa que não acontece, não foi nem é lógica, toda vez na desculpinha sua surra de novo foi trágica oh, oh, Eu tá bom, caralho Eu um volta, Você <tossos> fala que você tem o dedo de pau, mas na verdade eu é uma falho Toda sua rima que usou infelizmente não serviu que era até o fantástico. Só que ela é vice aqui, que é o gueto. Você pode ir até ir para o fantástico. Que pra ganhar de mim, você tem que chamar seu quarteto. Fantástico, foi a sua referência, mas eu te botei em um caixão Porque eu queimo a plateia, igual tô chumando Você é a mulher invisível, eu sou elástico Agora você tá apanhando pro meu pão, então Olha, faltou um, que coisa, não? Nossa, tudo bem, só que você sabe que eu vou além Esse daqui que é o pop Na verdade eu não apanho pra você Mas pelo jeito hoje em dia você tá apanhando pro beat Você tá com bitch, Por isso que agora eu faço um free Pode ter certeza que eu não quero essa batalha Mas quando eu tá aqui em cima, para fogo no MC ah? Não era só um racista, porque agora cê tá sendo contraditória Apanhei pro beat, isso que você fala nessa pista E o seu speed folk nunca diz coisa nenhuma, agora deixa eu te explicar É uma fatia de bolo, bate a massa, depois coloca uma farinha Cê faz de tudo pra eles aqui gritar todo pensa que eu faço irmão, mano, você sabe que essa é daqui quer é levada Se o meu for eu não fala porra nenhuma, cê tá apanhando eu falando mas com Quer bater de frente? nenhuma prefiro ser devagar mas manter meu conteúdo eu não falei a receita de bolo que você falou no speedboat antes aqui de você cair então agora eu tô passando uma outra receita essa é uma forma ele. de vergonhar o meu filho ele oh! tá devagar Mano, você sabe que esse daqui é o Kyle até porque pode falar que você não manja nem de Depois da digestão, valeu o dobro do tipo da sua punchline Então chega no detalhe Você não compreendeu, agora eu te falo Que eu vou da norte até a sul Você vai mais rápido, mas eu sou o que vai mais longe alegria tartaruga tá diferente, cabelo azul Solta a mão, minha família hum. É uma segunda chance, uma segunda punch Eu sou tipo avalanche, você tá no meu prato E é a hora do lanche, sabe por que Aqui não tem revanche, faz essa cara porta, porque você não tem segunda chance Vai tomar mais uma para você entender Sou sangue frio, e é de refil Que você vai perder, porque Não tem como você fazer acontecer Olha pros lados, corre o canto pra você Correr, abrir um espaço, que o JP É o J perdido. não sabe o que fazer Que é bater de frente comigo Você é um J pressionado E vai prato, rimando e porque cê sabe, cê tá desenvolvido Não tá desenvolvendo, você é desinibido Eu sou um gênio, mas um gênio incompreendido Não esperava nada de você, não tô surpreendido uh! E não é pra surpreender Se ainda tá nessa como fosse a pré-fase, se ainda tá nessa e num rimou na base. Sempre fala da norte, achando que ele é lenda. Você repete rima, mas que repete a merenda. É por isso que agora vai perder cuzão. Trouxe uma lição, trouxe a missão sem a comissão. Quando eu rimo, não é principiante. Eu trouxe principiante de toda a zona, limite é só município, eu não sou, eu sou o que sou, eu sou um rap, eu sou o que sou, eu sou o que sou, transpiro trap, transpiro bumpep, transpiro rima e transpiro febre. e eu te bato onde existe o boom e o crepe. Cala tá com nada, com nada, tudo bem meu mano, eu digo legado, isso daqui é um tatame, você peso pelo, eu peso peso. Mas isso aqui você não viu, então perdeu uma pra esperança, perdeu pra gordinha mais foda do Brasil Essa gordinha é mó língua, de que quer, tá com fome, tá engolindo sua língua Tá ligado o que eu tô dizendo, É preta é Tânia, mas tu é sumô, eu vou sair correndo Você falou que também travou, se fudeu, por isso que agora mano, você se prepara É que hoje eu engolho o Johnny de Ponte e eu durmo tu sua cara ah! Só que você não é ileso Concordo com o que fala Eu tenho o dobro do seu peso ah! Só que eu aqui na adrenalina Só que nós tá pesando freestyle Nós tá pesando é rima Nós não tá pesando ah! quilo Na moral você tá pista A única coisa que você tá com o é no nutricionista Falou que eu ele tava de novo Por isso que agora eu sou coerente Por isso eu tava engolindo o lanche Você bateu com a língua no seu dente Um laço de cigarro ah! Tá ligado meu mano seu, não perdeu não, não, não, não, não. Olha só é. o pulmão morreu Realmente não fumeu tô... A rima do cigarro black, mas tá tranquilão. Porque, tipo, no duplo sentido, essa rima aí não foi um bagulho tão bom. Mas fica tranquilo, pô, relaxa, eu não levei pro coração. Vocês vão ver hoje o cigarro black amassando esse balão. <risos>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 É nóis, falou, rima sua aqui.